A piscina é uma das soluções para um dia de calor e muitas vezes a melhor época para compra é no inverno. Mas é preciso ter muitos cuidados na hora da limpeza. Você sabe como limpar corretamente? Você já deixou sua piscina ou já viu uma com a cor da água esverdeada? Como limpar? Assista agora! Nos dias de calor, nada melhor do que um banho de piscina. Para não comprometer a diversão, contudo, é preciso alguns cuidados para manter a piscina sempre limpa. Por que a água da piscina precisa ser tratada? Bom, a água da piscina precisa ser tratada porque ela desenvolve é, algas, é, micro-organismos, e, eles, e, sujeira, e esse, eles precisam ser é, eliminados da água da piscina para ter qualidade. Quais são os tipos é, de limpeza ideal para a piscina? Bom, existem vários tipos de limpeza e tratamento. Né? Existem o, os químicos, que é o que a gente mais se utiliza hoje, e os é, com é, meio ultravioleta ou é, ozônio. Mas os mais utilizados ainda são os químicos. E os produtos químicos? Bom, os produtos químicos que a gente usa são é, a base de cloro, né, ácidos hipoclorosos. É, são eles hipoclorito de cálcio. É, dicloro e tricloro são seis etapas preste atenção no passo a passo primeiro ajuste a alcalinidade entre 80 e 120 ppm como que funciona a alcalinidade bom a alcalinidade são sais que são a água é composta de sais e esses sais precisam ser repostos então existe um kit de teste que mede a alcalinidade ela tem que ficar entre 80 e 120 ppm e para corrigir essa alquilindade, a gente usa bicarbonato de sódio. O próximo passo é a água. Lembre-se, você deve cuidar para que o pH não fique nem abaixo e nem acima do nível indicado, entre 7,2 a 7,6, com o kit teste. Como funciona o kit teste? Bom, o kit teste ele é dividido em duas partes. Um lado ele mede o cloro e o outro lado ele pede o médio pH. Então a base do tratamento inicia-se pelo pH. Você controla o pH para ficar em torno de 7,4 é, mais ou menos e aí em seguida que isso está regulado você inicia com o cloro. Quais é, equipamentos, materiais são necessários? Bom, são necessários é, os cloros, né, os líquidos algicidas de choque, algicida de manutenção, clarificantes, né, e além de é, limpa borda e os decantadores também são bastante utilizados. Como fazer o tratamento? É, inicia se o tratamento medindo o pH da água. Em seguida, você é, que você mede o pH da água, que você acertou esse pH, você entra com o cloro para eliminar, matar e, e eliminar todos os organismos vivos que existem lá dentro. A partir daí você entra na parte mecânica, né? Coloca o filtro, aspiração, mangueira e vai aspirar essa piscina. Colocar a bomba e sistema de filtração em funcionamento. Bom, a bomba a bomba e o sistema de filtração são parte determinante no tratamento da piscina. Eles estão interligados na tubulação da piscina e eles têm que ser ativados pelo menos umas 4 ou 5 horas por dia. Dentro do filtro existe um elemento filtrante, baseado, eh, na, na verdade, é uma base de areia de quartzo, eh, onde a sujeira fica retida. Então, de tempos em tempos, de 15 em 15 dias aproximadamente, dependendo da quantidade eh, de sujeira que essa piscina produz, essa, esse filtro tem que ser retrolavado para que essa, que essa sujeira que, que, que fica no filtro seja eliminada para o esgoto com um pouco de água. Como realizar a aspiração? É, toda piscina tem um dispositivo de aspiração na lateral dela. Nesse, nesse dispositivo de aspiração você engata um adaptador, aí esse adaptador vai ser engatado uma mangueira e na outra extremidade dessa mangueira é colocado uma aspiração, um, um, um aspirador, tipo um, muito parecido com um aspirador de residencial, desse aspirador de pó, muito parecido com isso, e a ponta desse aspirador é ligada a uma haste de alumínio. Então, você fica é, é como se ele fosse um rodo, né? Você liga o filtro da piscina, liga o, o motor e fica passando essa sujeira, é, é, a, o aspirador, por cima dessa sujeira. Dependendo da intensidade da sujeira, você aspira filtrando, que é, é, no momento em que a água é aspirada, passa pelo filtro, a sujeira fica e a água volta filtrada para a piscina, ou você aspira drenando, que é uma sujeira muito pesada, então você aspira rapidamente essa sujeira com um pouco de água e ela é eliminada, diretamente para o esgoto. São as duas formas de aspirar. E como que funciona a cloração? A cloração ela deve ser controlada pelo menos eh, de 3 a 4 vezes por semana, o ideal seria todos os dias, mas ninguém faz isso, mas pelo menos umas 4 vezes por semana com o um estojo de teste, ali você controla o nível de cloro dessa piscina. Né? Então sempre tem que ficar entre 3 e 3,5 ppm pelo menos para que essa piscina eh, tenha garantia de que os micro, as algas não vão conseguir se formar lá dentro. Qual é o tipo de piscina mais fácil para limpeza? Em tese todas elas são é, iguais, as piscinas de fibra e de vinil, por não ter o rejunte, é um pouquinho mais fácil, mas na síntese são exatamente iguais. E o que, que você fala em relação à sujeira no fundo da piscina? Então, essa sujeira no fundo da piscina, quando ela é decantada pelos clarificantes e pelos decantadores, então tem que ter uma análise do usuário, do proprietário ou do piscineiro que trata dessa piscina para ter, para ter entendimento de que, se essa sujeira é uma sujeira leve ou uma sujeira muito densa. Se for uma sujeira leve, ele aspira filtrando. Se for uma sujeira muito densa, uma sujeira muito carregada, uma piscina onde fica muito é, perto de árvores ou que tem muita grama em volta, que tem muita vegetação em volta, normalmente ela precisa ser aspirada para o esgoto. Quais são as dicas, então, para maior conservação? Controlar o seu pH é fundamental, a alcalinidade e ter uma rotina de filtração diária e, o, e, e controlar bastante o nível do cloro. Não muito, não pouco, sempre na faixa de ideal.